na que fala, o Agne mais vídeo aí, dessa vez eu tô com um vídeo aí muito legal, desculpa aí por estar no YouTube, com um convidado especial aí se apresenta. E fala pessoal, beleza? Aqui está o Flamengo Bem galera, eu vou falar uma palavrinha rápida antes de começar aqui. Galera, vocês se devem estar se perguntando por que essa Bitoga aí não tá postando vídeo. Bem galera, é o seguinte, eu fiquei sem internet por um mês aí, eu fiquei muito chateado. Mãe, me dá internet, mãe, me dá internet tal, negócio. Aí, esqueci muito de pagar conta. é, esqueci de pagar conta faz muito tempo, entendeu? Então, é isso. Tudo no... lado esquerdo. Beleza, do aí tá no aqui, beleza? E com o aqui, né? Hum. Oh, o dedo, Sim, aqui Ó, Tedar, eu vou te falar uma aqui. coisa, ó. Ai, meu Deus. Tô... o que, tô... que você, ah, você ganhou no baú aí? Ah, uh, eu ganhei um monte de massa dourada uma tá. uma espada de Tá, Atrás da, da árvore, árvore tem um. Atrás da tem um look block aí, vem. Cheio. A gente beleza. tá junto com Skywars e tamo gravando. Beleza. então E tem eu aí vou de pe... vidro na calça. Cara, já que eu sou ruim de parco, eu vou pegar madeira aqui, beleza? Uma, co uma coisa, cadê. a... Cadê.. Não tem só tem essas coisas? Tem mais coisas. sabe sabe onde tem uns blocos aí flutuando aí, tipo, Parkour é, eu já tô passando, então, eu já passei, tem cara, um carro aqui. Eu, eu já que sou BR mesmo, eu passo com madeira mesmo. Sabe? Vem, vem cá, eu já tô no Fist já. <risos> não é Fist não, é só ilha. Mas tem um parco aqui que vai pro Fist. É só ilha. E essa ilha conecta com os outros carinhos. Essa é minha ilha? Uhum. Alguém oh, mais. você pegou a armadura? Você pegou a armadura? Peguei. Então, atrás tem um lookbook. Ah, eu já abri atrás? Ah, vou ter que passar essa... Ah, não vou passar, não. Eu como que eu faço uma ponte. Tá, sumiu Vem tudo negócio. Vé, bem... mas tudo bem. É bem legal, velho. gostei de, de, tipo, desse mapa aqui. Eu gostei desse mapa. É eu legal. não tô achando nada de negócio, não. Onde que pegar É só quebrar a, a folha aí é. da madeira, sabe? A folha da madeira. Achei. Embaixo. Achei... Ah, não, ah. Eita, caraca quase caio aqui mas pegam um Ah, eu vou para tua ilha eu vou no fist cara no fist é só ilha mas tudo bem se você quer ir lá beleza então ó, pela... lembrando tem TNT embaixo beleza já que ninguém pega muita TNT eu pego só para quê tem outra ilha aqui eu acho que dá para ir para outra ilha invadir outras ilhas aqui tá? sim ó você tá invadindo a minha já então ó aqui tem coisa aqui cara pega as TNT sabe por quê Sabe quando tem carinho, neguinho lá embaixo? Aí põe o TNT hum. lá e... Explode tudo aqui, ó. Só... Aqui um enderpeel. O Roberto enderpeel. Um ah, tu tem baú aqui embaixo? Tem. Esse baú aqui onde tem TNT não tem nada, não. Beleza. A cara quer matar? <risos> Ela dá a <ô. risos> <risos> Chega de alacabar ah. por hoje. É, ah, vou chorar. Vai, vai Cadê chorar. Cadê você? Eita tá porra, o Luke bloco. E tá pega! Tem bloco de diamante lá em cima. Pegar. Que barro Arruxaba... Tem bloco Ah, barro só de pegar esse bloco meu de diamante. Meu Deus! Eu não tenho bloco de fora. Caraca, o caso me mata, meu. Pelo amor de Deus. Ah, caraca, mano, toma banho. Ah! Quer morrer, velho? Tem um diamante, vou fazer um... que que? Um peitoral por tu. Quer faz dizer, aí. um peitoral pra tu porque tu tá gravando, né? Então eu vou fazer peitoral é, pra É, mas aí o que você, você tá gravando, tá? Faz não, uma espada. Não, eu não tô gravando. Não, espada de ferro, espada de diamante não. Essa espada que a gente tá usando é... é... certo, <coughs> é, Deus tem eu tenho um peitoral de... de... de... Dima. Pega aí. Tá. É, coisa de proteção a madura de peitoral também? tu? 3. Não, eu tô falando ah, eu de conseguir. diamante. Joga já, já enderpearlão naqueles negócios lá. Ah, tá. Aquilo ali é fist. Aham. Uhum. Uh. Taquei. Aí ah, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando da azar. Tirei, tirei. Chamei. Cheguei, beleza. Eu vou tacar TNT nos caras. Calma, uh. eu tô com fogo. Calma aqui pra baixo. Eu tô com a vantourada pra baixo. Tô nem daindo. madeira. Ah, não. Eu não aqui TNT, velho. Tá porra. Ah, não. Oh, para aí. <risos> com me maçã pulei. É o time, tem um o time aqui. Tem um time aqui. Desce, Dord. Tô descendo. aí, eu tô com o bando. Vou matar um do time. Eu vou falecer, mas eu vou matar um do time. Eu vou falecer, mas eu vou matar um do time pra tu matar o outro. Vou falecer, mas eu vou matar um do time. Tá bom, ele repetiu, repetir. Ô eu... oh, caraca. Aqui, neguinho. Mata, mata. Mata ele. Mato, eu tô mato. com de vida, Dorai. Vai, mata, mata, mata. Matei, matei, matei, matei, matei, matei, matei, ah Ah, Ah, vou morrer, vou morrer morri, morri, morri, Não sabe o que eu tava fazendo Ah, caraca, meu cara ganhou Que que é isso Meu Deus Que que é isso Deixa eu ganhar tá? Hum, não porque Como sempre eu não gosto de vídeo longo Mas eu vou ter meu vídeo aqui por aqui Porque fiz muito mas obrigado por assistir se vocês gostaram pra caraca, mas de deixa deixe seu like aí se vocês gostam pra caraca assim, velho, isso aqui é um cair de cara na Skywars, velho, ah, caçou, vai, tá um negócio aí, é só dar um favor, se você gostou de caraca, para beijar a boca do Wagner, tu deixa o like e compartilha no Facebook, é, rede social, Facebook, tem item e tal e falhou, tchau